Coletiva de imprensa após o UFC 286, Dana White cravou que o próximo a disputar o cinturão dos meio médios, independente de qualquer resultado, será Kobe Covington. Decisão, no mínimo, estranha, porque apesar do americano ainda ser o número dois no do ranking, nos últimos sete anos. O adversário mais jovem que ele enfrentou hoje tem 38, é o Rafael dos Anjos. De agosto de 2019 pra cá, o Covington venceu o Tyron Woodley, que já foi demitido há mais de dois anos, e o Jorge Mais Vidal, que completa 39 anos em novembro e é o atual 11º do ranking. Me pergunto, como um cara que só faz uma luta por ano desde 2018 pode ser agraciado dessa forma, enquanto outros caras que fizeram muito mais ficam chupando o dedo? Aqueles que concorrem à mesma vaga naturalmente ficaram revoltados Voltados, abre aspas o Belal Mohamed Essa cadela tem medo de lutar e ainda é premiado por isso O Belal fez quatro lutas só em 2021 Vem de sete vitórias consecutivas 11 em 12 rodadas desde 2017 E sabe qual é o prêmio dele? Vai pegar o Chavkato Hakmonov, informação trazida pelo próprio Dona White. Só o engajamento e a controvérsia explicam isso. Covington é mais comercial e agora, sem o Usman na corrida, o UFC precisa dele ou para esquentar a categoria, né, ele virando campeão, ou para botar o Leon Edwards mais em evidência ainda. Durinho foi outro que não gostou da informação. Abre aspas, para uma entrevista ao Schmoll. O cara não luta há mais de um ano, lutou com o Majidal e desapareceu Espero que isso não seja verdade A imagina só o Durinho, que dominou o Underboy, Fez a luta do ano passado com o Hansat Kimaev Finalizou o Neil Magny no primeiro round E vai que bate o Majidal em maio Não é chamado E o Covington, que só tem uma vitória singular sobre o mesmo Majidal, é Já Hansat Kimaev subiu o tom Covington o chamou até de pedaço de no último fim de semana, e botou a não materialização de uma luta entre eles na conta da falta de profissionalismo do checheno. Abre aspas para o que foi dito no YouTube. Kobe é um mentiroso. Eu juro por tudo que eu tenho. Juro por Deus. Aceitei essa luta quatro vezes. Todo muçulmano vai entender, porque eu estou jurando com o Alcorão. Eu não posso mentir pras pessoas. Esse cara tá brincando demais. Mas até aí, né, manda quem pode obedece quem tem juízo. O pessoal pode espernear à vontade, que se o Dana White encasquetar com o Kobe Covington, não tem muito o que fazer. Só que tem sim um cara que pode fazer algo a respeito. O Leon Edwards, ele disse o seguinte, hoje no programa MMA Hour, abre aspas. Agora eu definitivamente tenho voz. E escute, ele não terá o Tyroshot na próxima luta. Olha a estrada que eu tive para chegar até aqui. Ele perdeu duas vezes pro cara que venci duas vezes. O cara não luta há um ano e meio, sumiu e apareceu na pesagem querendo o Tyrell Shot. Não faz sentido algum. Dois detalhes. Um, o Edwards lembrou que em 2020 foi removido do ranking até 77 quilos por inatividade. E o Covington tá parado o mesmo tempo e vai receber o Tyrell Shot. Dois, o inglês ficou bem irritado porque ele simplesmente não sabia. Descobriu na pesagem que se o Usman passasse mal, teria que enfrentar o Covington. Ah, Renato, como o Edwards pode fazer algo? Dana White manda, ele obedece. Mais ou menos. Agora ele tem o cinturão e levou no último sábado o exigente público inglês à loucura. A relação muda um pouquinho. Se o campeão bate o pé, o que o Dana White vai fazer? Tomar o cinturão e demiti lo Logo após do cara ter batido duas vezes o ex-número um, peso por peso? Duvido, seria um transtorno grande demais, péssima publicidade para a empresa. Simplesmente não vale a pena botar o pau na mesa dessa forma. Então o Edwards pode sim mudar o curso dessa história. Ah, Renato, mas vai que o Dana White oferece o dobro. Então, eu não disse que vai ser fácil, eu disse que é possível. Mas se o Kobe não faz sentido, o Belal, coitado, já vai pegar o Hakmonov e Hans Atkimaev, de fato, tá de mudança para a divisão até 84 quilos o que faria sentido para o Edwards? Bom, esportivamente, qualquer um desses dois. O Durinho se venceu mais Vidal em maio. Ou o vencedor de Rakmonov vs Belal mereceriam mais Mas se o argumento é puramente comercial Vamos lá, porque também há opções melhores Número 1 um, Conor McGregor afirmou que vai pedir o shot dos meio-médios Em caso de vitória sobre o Michael Chandler Ah, Renato, mas o Conor nem ranqueado é nessa divisão Beleza, mas se o negócio é grana McGregor vs Edwards dá pra meter até num estádio de futebol na Inglaterra E se vencer bem o Chandler, não duvido nada que o irlandês parta pra cima de tentar virar o primeiro triplo campeão da história do MMA. Seria grosseiramente zebra, sim, mas é alto risco, altíssima recompensa. O que o cara tem a perder a essa altura do campeonato com 100 milhões de euros na conta? Outra opção, se o mais vence o Durinho e entra no top 5, pela treta que eles têm, né, saíram na mão nos bastidores de um UFC Londres, o Edwards vai fazer campanha e o UFC vai gostar. Pra fechar, quem também levantou a mão e pediu a bola foi o Islam Mahashev, que sonha em virar duplo campeão para finalmente liderar o ranking peso por peso. Claro, se o Darius vence o Charles, não tem o que fazer. Se o Volkanovski vence o Pantera a tempo de lutar em outubro em Abu Dhabi Também entra na corrida Mas existe aí um mundo paralelo em que o Charles e o Pantera vencem O Slã não quer dar revanche pro brasileiro E o Edwards prefere o Slã do que o Kobe Covington E aí? O inglês, aliás, teve a pior reação possível Porque enquanto o Kobe estava ali na primeira fileira Xingando e criticando a sua atuação Ele não devolveu com emoção E isso ajudaria na causa do americano Ele deu de ombros, tipo Esse cara não me interessa Próximo assunto Ou seja, não dá nem pra empresa pegar um corte disso pra promover Já ele, Magidal, ele, McGregor, tem um caminhão de conteúdo Então, por mais que Dana White tenha cravado o Kobe Covington Como próximo desafiante dos meio-médios Devagar com o Andor, que o santo é de barro Porque tá bem claro que o vento pode mudar de direção com muita facilidade E claro, esses são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista O que, que vocês acham que o futuro reserva para o menino Leon Edwards? McGregor, Mais Vidal Islã Mahashev Belal Mohamed, Durinho Ou vai ser o Kobe então mesmo É o que o Dana White escolhe e não tem o que fazer Comente livremente aqui embaixo no vídeo Se inscrevam no canal para não perder nenhuma resenha Deixa por favor o joinha Clica na mão positiva ajuda bastante o nosso engajamento, e não percam, claro, o podcast dessa semana. Eu, Lucas Carrano e André Azevedo revisamos, embalando o, o UFC 286 naquela resenha jocosa de sempre, você confere clicando no link aqui do lado, ou nos agregadores de áudio, Google Podcast, Apple Podcast e Spotify. Grande abraço a todos, obrigado pela audiência de sempre, e até amanhã.